Quem fala é o Anderson da AAS Prod. Hoje a gente vai estar tá aí com o tutorial de como instalar e consertar os erros do jogo Rainbow Legends. Ok? Então não vamos demorar, vamos lá! Primeiramente eu vou deixar disponível para vocês depois. Os links para fazer download do, do jogo, de preferência o mesmo jogo que eu baixei. né? É sempre bom recomendar que você esteja aí com todos os seus drives em dia, né? o drive da sua placa de vídeo, se você tiver, se você não tiver o drive do seu chipset de vídeo seu DirectX, o NetFramework do seu computador também, sempre atualizado, isso tudo ajuda no desempenho do computador, okay? tá aqui a imagem, só antes, esse aqui, esse aqui que ainda está escrito como senha, é... eu vou disponibilizar ele para download, ou então vou colocar no no final do na descrição do vídeo, certo? Aqui a gente tem a senha para descompactar o arquivo que vocês vão baixar em quatro partes, certo? Quatro partes nesse servidor aqui, certo? O MEGA, que é o antigo MEGA Upload que foi bloqueado pelo governo dos Estados Unidos, ok? É, aqui tem uma mensagem dizendo para você desativar o seu antivírus por alguns instantes Para fazer o craqueamento do jogo Mas é isso, isso tudo a gente vai ver com calma daqui a pouco, ok? Vamos fechar isso aqui Se você usar o Windows 8 ou o Windows 8.1, certo? Temos aqui o Windows 8.1 se você usa qualquer um dos dois sistemas é, ele por padrão já lê muito bem os arquivos .iso. Então, tanto você dá dois cliques nele ele já gera automaticamente a imagem certo isso se eu não me engano acontece do mesmo jeito no windows 7 então, vamos partir para a instalação dois cliques ele pede para ser executado como administrador, você clica em sim depois disso, next ok, aqui ele deu um agree para todos os requisitos básicos next create desktop shortcut isso aqui é para criar um ícone na sua área de trabalho create a start menu shortcut é para criar um ícone no seu menu iniciar então vamos install ele vai demorar um pouquinho. E então eu vou dar uma acelerada nessa barra de progresso e eu volto já já. <SILENCIO> já estamos aí com quase 4 minutos de vídeo eu acho né Esse, essa instalação no meu computador demorou cerca de 10 minutos como vocês ver aqui e terminou agora ok finish para finalizar então vamos lá vamos voltar aqui na pasta e a gente tem que foi feito por mim que eu vou disponibilizar ele pra, pra vocês ok? vou deixar o link do download na descrição do vídeo pois bem, vamos lá vamos pegar aqui o crack certo? tudo isso aqui a gente seleciona todos dá ctrl c ok? Vem aqui na pastinha Botão direito do mouse Abriu nova janela Maximiza Você vem comigo aqui ó Arquivo de programa X86 para quem usa o sistema 64 bits Se não, arquivo de programa normal Ok? A gente procura aqui por Rayman Legends E dá Ctrl V Vai perguntar aqui se você deseja realmente substituir os arquivos Sim Para isso, pede é permissão do administrador Ok? Não descompacte o crack ah, É interessante que você não descompacte Ok? Sendo assim, já colamos o crack na pasta Vamos minimizar aqui Minimizar esse também a gente tem aqui o ícone, que foi criado, certo? Vamos dar dois cliques nesse, nesse ícone. Opa! Deu um erro, certo? E olha lá, o Prey Underline R1 DLL. Detectou como Deus. Eu cliquei na caixa para que ele deixasse resolver se isso era... Vírus ou não Bem, Ele falou que sentiu falta dessa DLR, Vamos voltar na pasta É, realmente o antivirus pegou Então, vamos voltar aqui Como eu falei Interessante não descompactar. Ctrl C aqui Ctrl V Continuar Ok Vou mais uma vez, área de trabalho aqui, enter, ok, agora ele me deu a opção, fix now, seria corrigir ou trust this file, seria confiar nesta, neste arquivo. Eu pedi para ele confiar no arquivo, certo? Vamos só conferir, foi isso que eu pedi. Dei um F5 atualizar essa página, continuo aqui, e o play underline R1 vamos tentar mais uma vez, que na área de trabalho ok, note que agora o erro já é outro o aplicativo não pode ser inicializado corretamente clique aqui, ok, ok esse erro eu acho que se refere ao arquivo de atalho do jogo esse jogo ele sofre um pequeno bug através desse instalador que faz com que o atalho criado pelo instalador não seja reconhecido. Certo? Então vamos executar aqui dentro da pasta. E você percebe que agora ele surge com um novo erro, que não seria bem um erro, certo? Ele nos dá essa mensagem que é necessário uma conta do Uplay e pede para que a gente instale e se registre na Uplay, ok? Vamos aqui na outra pasta minha, ok? Esse Uplay eu não vou disponibilizar para vocês porque não é necessário. Você coloca no Google Uplay, entra no site e lá você encontra o link para baixar, certo? Vamos lá, instalar o Play, português, ok. Instalar. Instala bem rapidinho, ok. Completado. Fechar. Já instalou. Ele pediu para a gente instalar e registrar. A gente não vai fazer isso. Eu só instalei não tem registro tá aqui o jogo Eu vou área o trabalho aqui rapidinho vou excluir agora o ícone do Uplay do Rayman que está com defeito então vamos lá aqui em cima e o arquivo não pode ser executado corretamente tá esse erro aí a gente já Conhece ele, fixar a tela inicial, é o erro referente ao erro. O que, que a gente vai fazer? O botão direito aqui no ícone, está dentro da pasta do jogo, e fixa na tela inicial. Isso vale para Windows 8 e 8.1. Se você não usa um desses sistemas, você vem aqui em enviar para e área de trabalho. ok? Aí você vai criar o um atalho tá Assim Vou então. Puxa ele pra cá Antes de iniciar o Rayman eu quero Dizer para vocês sobre esse aqui ó. Steam API Ok Se eu não me engano é nesse Mas por via das dúvidas A gente vai alterar nos dois okay? Tá aqui User Name R L D Exclamação certo? Esse aqui é o seu nome no jogo que nome mais né? sem graça, né? certinho aqui no meu agora, tá certinho vou dar ctrl c aqui fechar, salvar orbit underline api vamos mudar aqui também por via das dúvidas, eu não estou lembrando em qual que tem que mudar todo, todo jeito a gente muda aqui nos dois não vamos, não vamos ter problema, vamos usar a tela de iniciar, o e-mail Jogo. já para o firewall do Windows sim, esse programa funciona corretamente permitiu o acesso do firewall do Windows aquela mensagem que apareceu sobre perguntando se ele funciona corretamente é normal do Windows 8 e 8.1 quando você executa alguns programas como administrador é isso aí pessoal o meu Remi está instalado e funcionando. Espero que o de vocês também. O... Os links para download dos arquivos compactados do jogo vai estar disponível, certo? Aqui embaixo do vídeo, na descrição, certo? Curtam, compartilhem e dê joinha. Se possível, inscrevam-se aqui no canal, certo? Ajuda bastante. É isso aí, pessoal. Forte abraço. Não esqueça de dar joinha, curtir, compartilhar. E tchau! Tá em inglês aqui. E aqui na... tá em português, o mesmo trecho. Português, né? Ele tem um sistema de. Tem apenas três bolinhas e sobre elas duas cordas, certo? Você pergunta, então, o que é o Roller Nute? O... O... o Roller Nute?